E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando com Ghost Song, Metroidvania sensacional para PC e multiplataformas, a gente vai jogar mais pouquinho, vamos entregar umas peças hoje da nave, continuar aí com a história Bom pessoal, no último vídeo a gente chegou nessa área estranha aí com a cabeça da criança inimigos pesados, explosivos e a gente está com a peça nas costas a gente tem que levar o acampamento inicialmente a gente vai fazer só isso no último vídeo a gente obteve... na parede, né? Agora a gente gruda na parede e sai pulando é Bem prático vou fazer isso aqui agora já até um Feito A gente já está no level 25 Colocando pontos Mais pontos no dano a gente está derretendo os inimigos um pouquinho mais rápido, mas não muito mais rápido. Também pegamos essa lança aí no último vídeo. A lança é legal, mas a espada que é muito mais legal. Tem essa menininha aqui que a gente vai ignorar ela por completo, mas ela tem uma quest muito legal. Ele dá uma arma para a gente ao final da quest. Vai se ficar triste com o resultado da quest. Todo o bom metro é meio triste os resultados. Deixa eu ver um negócio aqui. Aí não tem nada, coisa na minha cabeça. Vou ver como é que tá o mapa. Só indo reto. Eu opto por tentar derrotar o número máximo de inimigos E aí dessa forma Dessa forma a gente junta mais nanogel gel Para subir de nível mais rápido A gente está no nível 25 Já é um nível bom aí Para dar um, um dano considerável Agora a gente consegue subir as paredes é então, tão mais fácil a vida esse bicho barribudinho que é inferno tanto, tanto dano tem que dar nele é equivalente a um chefe mini boss Poxa, ele ainda Teve as mães de fazer isso com a gente. Beleza? A gente consegue acessar até áreas mais altas. Como essa. Mas a intenção não é essa. Depois, depois que entregar. Você não consegue carregar duas peças ao mesmo tempo. É então, um. É um pedido por vez Peraí, peraí, peraí Tô brincando Cabeçona, essa cavelona aí ó. É complicado de derrotar Cara, achei que a gente derrotou ela. Tá mais ou menos viva ali, parece. Ups, quase lá. Aí eu vou, re vou relevar esse cara do Fingir que ele não tá aí, deixa quieto. Deixa quieto. Demora demais pra debater ele. Esse menininho não fala com a gente. Tem vergonha. É tranquilo né, não tem muito mais segredo, só tem que chegar no acampamento A menininha que estava aqui sumiu A engenheira aí lá tem coisa ruim hello, if you like. Vendedor, conforme você vai entregando peças, vai aparecendo mais coisas Para ele vender para você, coisas Bom, Aí O Rupert vai falar algumas coisas, a gente vai dormir Conforme você vai entregando as peças, você vai ganhando mais intimidade com a equipe da que caiu Guardi Se tem mais coisa nova, tá vendo? Tem um Healing Core no, tem a Distance Star, tem essa Core Amplifier. Não vamos gastar dinheiro com nada. Vamos salvar, é sempre importante salvar. A gente vai já pegar a peça mais fácil que tem tem chefe, não tem nada, é só, só ir lá e pegar Vai ficar bem ali, ó assim. Um Esses bichos aí não dá nada de, de nano-gel Pra gente Pesquisa de tanto nano gel para subir o nível. Sataque, discurso de ódio. Pronto, pronto. Olha que moleza pegar essa peça. Pegar aqui, ó. Acabou. Quebra aqui para cortar caminho. É só ir no acampamento e entregar ela. Mas a gente fazer o percurso todo. Ah... Eu acho que ainda dá para ir lá pegar mais uma peça. Um pouco mais complicada, né? Eu continuo errando aqui, eu sei que só tem que cair, mas... Já decorei, mas ao mesmo tempo eu não decorei ainda Terceira parte. Perfeito, agora a gente vai investigar qual que é a melhor peça para ser pega. Próxima peça. Eu acho. Eu acho que é a vermelha. Vá atrás dela. A gente vai primeiro ir pelo teleporte. Lá pro laboratório é o pp mais próximo. Não encontrou nada demais. ó vou dar uma área secreta aqui. Emogeo Mas não é o momento de vir para cá A gente vai para cá, acho que talvez no último vídeo Best Travel Norberg O está se comunicando com a gente fazer os reparos necessários, esqueci completamente aqui a gente tem uma barrinha vermelha, repara aqui, é sempre baratinho deixa eu ver quanto que precisa para subir, nossa, dá para aumentar a nossa... as nossas coisas tentamos aí o resolve, já estamos level 27, vamos, vamos lá. A gente vai tentar pegar a peça vermelha. Alguma coisa por aqui ou por aqui. Abre o caminho. Vamos lá. Ó, com foguete dá para quebrar isso aqui ó. Maravilha! Toda uma parte que estava escondida chefe. Faz. Né? Uhum. Não dropou nada, que triste. Que eu que trocaria alguma coisa. Eu não tinha perdido tempo com ele, não. Vamos descer aqui direto. Funciona também. Acho que é aquela parte que tem os passarinhos, né? Passarinho pequenininho. Deixa ele, deixa ele aí. Tá bom. Partes totalmente nova. ar. Olha o tanto de dano que tem que dar É demais, cara Exagerado Acho que a gente achou uma passagem Olha só Mais um Healing Core Dois Healing Core hoje Mal, hein? A gente caiu perto do laboratório, bem embaixo do laboratório. É bom, bom. Que bom, uma parede quebrada. que a gente esteja em lugar certo. Vamos usar aí um. Vindo um barulho meio medonho. quase o suficiente para subir de novo aparentemente a gente está no lugar certo motivator olha só que agora a gente consegue correr parte de água. Se a gente está voltando em vez de avançar. Uh, que bom. Ó, semente violeta. A gente tem uma semente laranja e uma semente violeta para aumentar nosso dano ainda mais. A gente com isso nosso inventório vem usar. Aparentemente só era só ali o secreto. Por favor. Já indo pro lado certo. Rox Lot Drift Alpha. Vem embora em um year. certo aí o oh, chefe bem medo hein? Hein? O que eu ganhei aqui com essa brincadeira? Sprinkler! É uma arma nova! Falar que assim encontra a melhor arma do jogo logo de cara. Felizmente isso aqui regenera. Se eu disser para vocês que a gente veio aqui à toa. O caminho é outro. Quanto tempo se passou? Eu não tenho a menor ideia. Vou voltar. Pelo menos a gente obteve umas... uma arma. Mais um. Safe. Cara, esse é side quest para pegar a arma dele? Vai dar uma retona, presta para nada. Hum. A ideia é pra onde a gente tem que ir o... Pegar o teleporte lá pra baixo Com sorte é lá Para subir o nível vamos aumentar só o Gumpar agora Dash Travel Fuddle Drop Vamos tentar, vamos tentar Tem... Tem bastante possibilidade de ser por aqui Pode certo, so. pessoal. Eu city. O nosso resolve. da risada horrorosa, está doido hum? Agora é isso que eu queria ter feito não eu... Cara de chefe Tá aí o menininho, a gente já tomou alguns acertos. Né? Tem que ficar de olho. O alcance dele é alto, tanto para frente quanto para trás. Bem, só usamos um negocinho. Um problema maior aqui. A estamina do personagem é baixa. Né? Tá aí. Vindo pra segunda fase. muitas vezes a gente não tomou com esse bloco Vou tentar ficar só na frente dele atirando né? Com baixo, baixo dano, acho que vale a pena Se irritou. Quase, quase, quase. Não pode deixar o HP baixo porque. Vai ter que se tomar. Quase, estamos quase! Nossa, fica tá aqui, gente. Por que ele derruba? O Ogro. ogre Device. Super Strange. Legal, hein? Mas não é isso que a gente está tá atrás. Está atrás da. peça. tem um save aqui. Alguém tem um robôzinho. Dá os reparos. Okay. Still ok on the inside though. Oh, encontramos uma parede. tamanho de queda vamos dizer que eu não consegui encontrar o caminho eu não consegui encontrar o caminho para a peça Fica assim então, com duas peças duas peças Até eu descobrir Onde é que a gente errou Vamos subir aí E a gente vai encerrar o vídeo por hoje pouco Desapontado Não consegui encontrar a peça Mas a gente enfrentou o ogro Entregamos duas peças hoje A peça do episódio anterior é a peça mais fácil que tem Derrotamos o ogro, abrimos o teleporte Subamos de nível, pegamos dois Frasquinhos Tá bom Vamos salvar Importante É assim então tá, pessoal, gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, dá nas nossos vídeos, a gente joga jogos de Metroidvania e Esse jogo é os três ao mesmo tempo. Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. E fica assim, até o próximo vídeo. Viva a amizade!